Mais um vídeo que você tá? Você tá bem? Tô muito bem, graças a Deus e bem-vindos aí a mais um vídeo, mano. Deu uma lida aqui, embaixo, Deu, né? Beleza. Relaxa, senta, relaxa, tranquilo. Esses vídeos que eu faço aqui, mano, ele é meio polêmico, ainda mais pela pessoa que eu tô fazendo, tá ligado? Essa pessoa aí aqui que você tá lendo o nome. Algumas pessoas têm vindo no meu canal e têm dado uma culachada no que eu tô fazendo aqui, falando que canal quer ganhar views em cima do cara, canal isso, canal aquilo e não sabe fazer conteúdo. E eu acho que nada mais é justo a gente compartilhar. Com as pessoas que a gente gosta E a gente gosta de fazer, mano Então se você gosta de assistir vídeo E de repente quiser compartilhar isso com alguém Não vejo por que não fazer, né? Não Agora sim, o Edu comentou Há um certo tempo Que não curtia react React era coisa de preguiçoso, tá ligado? E que é, era pra ganhar dinheiro Em cima da questão de... Como que eu posso dizer? Em cima do nome de, de certas pessoas Mas é aí que eu me pergunto, tá ligado? Se o Edu fosse um canal pequeno E um canal grande reagisse a esse canal pequeno do Edu Como é que seria? Aí fica, né? Meu, a sua consciência Então eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto de fazer Né, mano, infelizmente Porque tem certas pessoas que não curtem Espero que você entenda, beleza? Agora é o seguinte, vamos à prova real Antes de começar o vídeo, peraí rapidão Eu coloquei aqui na pesquisa Como você pode ver aqui na barrinha em cima React Games Edu, beleza? A gente tá aqui, mano, a gente tá tá ligado Tá, tá bem ranqueado até Em questão do, da forma que fez tal. A thumbnail tá bonita Então, mano, eu seguindo um pouquinho mais à frente aqui Encontrei esse vídeo né e o Piozinho que é um canal muito grande de Free Fire comenta que é, o games Edu falou que Free Fire ele não gosta de Free Fire Fire é ruim Fire é um lixo mas ele respeita quem joga e tipo beleza também respeita a opinião dele mano tipo ele não tem que gostar de qualquer coisa e tal e, e é isso enfim tá ligado mas aqui a questão que eu quero ver é aqui ó eu quero ver os comentários que foi postado no canal do Piozinho, pelo Edu não ter curtido é... Spotify. Pô gente, eu queria dizer pra vocês que eu sou um idiota eu sou um idiota, eu já gravei esse vídeo que vai aparecer pra vocês aí, mas porém eu não gravei meu áudio nem webcam, então Ah tá, beleza, eu acho que ele não postou, não, calma aí vamos dar uma estudada aqui uh, dá like quem é muito fã do Games Edu, Edu é foda 90 likes, eu, eu Edu, me digo sem vergonha bom, beleza é aqui ó, um já não gostou Uh, ao invés de pedir like, pede dinheiro logo uh, tal, beleza Mojang é meu ovo Todo fã do Edu Games Edu é o melhor de todos Beleza Fala aquele mito uh, quem assiste Games Edu Tal, beleza Aqui ó, vamos lá Edu é bravo Respeito muito Games Edu Com motivos óbvios Edita sozinho uh, não tem frescura, editor Será? Não sei, cara. Imagina. O cara com 8 milhões de inscritos gravando vídeo, editando, fazendo várias coisas. Vamos, vamos ver, não sei se é verdade. Será verdade? Ah, o Games Edu é deu a opinião dele. Obviamente, respeito, isso é verdade. Ah, cinco editores do Tal. Joga Free Fire. Canonão tá Grosso. Pessoas que assistem. Edu, provavelmente, já vai ser famoso, Edu não pensa em dinheiro, só pensa em Danone Fãs de Edu, hum, beleza, é nóis, meu irmão Ó, esse cara, ele já, ele já comentou, comentou coisas embaçadas aqui no meu canal Eu tive que remover isso pra evitar o ódio Agora no Games, né, no jogo, no canal, O Piozinho, ele comentou assim, ó Meu irmão é um gêmeo, Games Edu, é super gente boa, mojang é meu ovo, kkkkk Beleza, a questão de tudo aqui é que, tipo, por que é, um canal grande pode reagir ao outro grande? Que no caso, ele pode fazer um comentário, ele pode brincar, pode fazer aquilo que não dá nada, tá ligado? Agora, pra gente que é pequeno, as pessoas entendem porque ele comentou uma coisa que a gente não presta, tá ligado? Então, não tem muito sentido, né? É, bom, e eu não vou deixar vai, de fazer. Porque aconteceu isso ou porque comentaram isso. E eu espero de verdade que vocês entendam, beleza? Então, mano, eu vou reagir hoje a ele, mano. Games Edu, que postou recentemente alguns videozinhos, beleza? Então, vamos lá, vamos assistir o vídeo do Edu. Eu costumo dizer que o Games Edu é um... Midas. Tudo que ele põe a mão vira ouro, mano Ele posta um vídeo e muito rápido ele cresce Tá de parabéns, mano, tamo junto Eu espero que você cresça cada vez mais e mais, beleza? Eu tava comentando não sobre você, mas sobre as pessoas que têm aparecido Então é isso, mano Eu espero que as pessoas entendam, tá? Eu faço react, eu gosto de react Eu reajo a outros tipos de conteúdo também Então aqui embaixo eu sempre deixo a descrição Por mais que as pessoas podem achar que isso é pra ganhar visualização E obviamente não é, né? Não, é sério, agora vamos lá, mano Vamos assistir que ele pôs lá que ele recrutou um hacker, mano. Então, vamos ver, vamos ver que hacker é esse. E aí, galera! Tem uns guardinhos aqui, ó. Peraí, peraí. Egoísta, babaca! É teu pai. Vai, vaza, Português. vaza, vaza. Aí, galera, eu tô aqui no T-Dogs, mano. É o Legend. Vamos aqui, ó. Mais, a né, primeira mano? personagem tem que recrutar a galera uma aí, retrô, mano. uma retro, tá ligado? Tô então, mano. Demência? Dá um hum. espacinho, vai. Vou dar na rua, é pública, Fih. É? Pra trás. Eita! Ó, oh, não pode fazer nada, uma dentadura aqui. Ó, oh, senhora. Vaza! E Maneira motoque, hein? Mano, e esse pulzão aí? Não tem ninguém pilotando? Vou te ensinar respeitar a o escória. Vixe, Maria. <risos> olha lá, mano. Essa treta. A mulher. Ah não. Ô louco, vem, vem. ô louco, meteu uma porrada. Oh, oh. Olha lá, olha lá. A máscara de porco. Olha lá, galera, vai! Outro Sinaf. <risos> Foi igualzinho, snaf, né, que mano. Sinaf, Dead Sec. Aê, galera lá. <risos> Aê, mano. E aí? E aí, tá de boa? Tá legal. Oxi. Ué? Ficou em choque. Que é isso? Olha lá, moleque! Ô, ó! O pau quebrando, o pau quebrando. O lá, mano. Os caras saíram no braço no meio da rua. Nossa! <risos> Eita, pinguei, tá bom, mano. Mas é tu tudo, é tudo errado, homem. Olha lá, ó. Olha Olha Mano, e aí, tiozão? Quer entrar pro Deadseq, mano? Se manda. Olha, galera, só na cana, ó. Iniciar o chuta, Ah Nossa, meu pera Deus. Peraí, tem que fazer missão com o ele. Hacker. o hacker é que ele, é ele vai Alex? contratar, mano. Ele é bem popular. Além de terem um mandado. Olha, é popular empresa, o pinguço. Como é que pode? Vai. Vamos lá, galera. Vamos fazer a missão ali. Aí eu vou chamar o velho pro grupo pra entrar pro pool da TSEC, mano. Olha! umas máquinas gamer na rua? Nossa, hein? Jogando e fora? Começou. Hum. A Ubisoft flicando. Ó, oh. Olha o helicóptero. Eu ruim no velho, mano. Vamos lá, galera, bora. Bora fazer a missão e chamar ah. o tizão pro grupo. Chamar o tizão pro grupo. Olha os carro, mano. É Londres meio, meio futurista. E a Legal, rua na esquerda aqui oh, é estranho, Muito ó. Muito louco. Eita, Eita bexiga do nosso. Ai, morreu. Posso fazer alguma coisa? Não. Peraí, peraí, peraí, Você... O Lamborghini do futuro. Cadê, maluco? Ué? Nossa, não tem ninguém dentro! Tá vendo? É futuro mesmo, ó. Vai! Tinha oh, do mano. lado, pô. Tava do lado. <risos> Aranha do hack, ó. Nossa, a que legal, aí. velho. lá! Nossa, que massa, mano. Ó, ó. Já chego tombando. Olha a máscara. Um porcão fumante. E aí, mano? E eu, tá o olhinho usando aquele tá bagulho lá um de bom. usar é óculos, melhor, tá ligado? Legal. Cara, figura bem estranha, sabia disso? Ô, o o louco, tiozão. que mancada, velho. Que? Gente! O ah, que, que tá postando o saco aí, mano? Tá vindo, é? Que é tiozão, hein? Idiota do caralho. <risos> É bravo, mano. <risos> olha nossa. aí, mano. Agasalho. Já Eita vai trocar hora. o cara. Ô, tiozão, galera. Olha lá, ó. Eita. Da hora essa aqui, hein. Legal e bonito. Calça. Deixa eu ver. Tem uma azul, amarela. Ixi, peraí. Ih, olha lá, ó. Ah, yeah. não. Yeah. Ah, yeah. não. Mas, galera, olha a coxa do tiozão. Eu tenho certeza yeah, que o Edu vai escolher essas aí. merda, ah, velho. Ele é máscara. loucão. Olha lá, Covid. Mas tá bugando, ó. A barba chupou a máscara. Hein? Nossa, nossa, a próxima verdade. vez nem tente resistir. Ah É. Vem, mano. Encara, encara, vem. Ó, ó. Segura o tiozão. Errou! Sai daqui! Vai, vai, vai. vai. Brinca com o tiozão, brinca com o tiozão. Tá ligado, irmão? Olha o carrinho, mano, o fietinho. Olha lá da hora, hein? É do Mr. Bean, tá ligado? aqui Mr. Bean. Aqui na rua. Olha! Esses caras dariam um bom death sec hein? Era mano. Oxi. Nossa, que maluco que agressor. Olha, mano, agredindo Nossa, a mina. Fala é mulher, o Filha da mãe. Encarar um homem aqui, mano, batendo em mim é fácil, né? Você tinha que apanhar. Ah, a galera, a polícia chegou. <risos> Toma! Olha aí, ó. Desmaiou o cara com um tiro de, de choque. Difícil. Tô pedindo mesmo porque é melhor que roubar. É Nossa. verdade. Ô, senhora, dá um trocado, por favor. Que que tá na cara, né, velho? Não, valeu. Olha, olha, não, valeu. Ó, ó. Ô, moço, por favor, moço. Dá um trocado. Ô, oh, senhor. Abaixa a cabeça, né? Ô, oh, senhor. Pode me dar uma moedinha? Ô, oh, moça. Você vai dar uma copada em alguém. Oh! Nossa, mano! Tô pedindo dinheiro honestamente, eu sou animal. Tudo errado. Tudo errado. Vai então, vai então. Eita, caraca. Ah, ah, ah! Baixou o Ubisoft aqui. <risos> Cheguei, polícia. Nossa, nossa. O um louco, Nossa. Óculos, Meu Deus, por favor. Nossa. Oh, oh. Ai. Quem é Desculpe. Temos que achar quem hackeou é esse veículo. Foi eu não, hein? Sei. Nem vi quem eu foi. Não. Ai, ela... Nossa. Aí, Sai daí, mano. O que será que vende aqui? Languixa. Ô, Bissófilo, explica isso aqui. Ó, os carros bimbando. Normal, Meu foi cura. soldado um dentro pera do aí, outro. Peraí, peraí. Peraí que eu dou um jeito nisso aí. Pronto. Eita, calma aí. Olha lá, mano. Roubando, roubando dinheiro do caixa, ó. Aí sim, tiozão. Pega, ladrão. Mano! É fuga, rapaz. Sai, sai, sai, sai. Sai, sai, o sai. hack. Ó, ó. A explosão. Hello. Uhul. Me dá uma moedinha, cara, por favor. Ai, ai, galera! Eu fico puto! Então vaza! sorte a sua que eu não vou quebrar seus joelhos! Nossa, oi, oi, oi, cidade oi, agressora, é né, mano? É do mundo O que, que, é que você é? fumou? Pera aí, cara! Eu tenho um convite! Bora entrar pro DedSec! Opa! Ah, não, não, não! Tem outra ali, mano! É. Quieto, mano! Nossa, choque na cara! Aí, <risos> robôzinho! Abre o portão! Nessa! Tá moscando, é? Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Quebrou, velho. Que tiozão, mano. Que doido. Vai, vai, vai. vai. Que doido. Nossa. Cheguei. Meu ovo. Já era. Uh. Já é, mano? Ovo. Nossa. Pega ele. Aí, galera. Ah, cara, bora, bora bora bora. Olha aí, galera. Recrutei o um maluco. Vai pra casa. Olha, olha. Olha. Que é gari, mano. Já. Beleza. Olha, <risos> Nossa, mano. nossa. Aí, moleque, lá lá. Pugaria de briga, oh, hein, tô, mano. Chico 3 aqui. Corre, corre, corre, corre, corre. Tá machucado agora. Vai galera, é agora. Disfarce. Ó, oh, ó. Oh. Ah, não deu muito certo, ah, não. Vai. Mas essa é a ideia. <risos> vai, né? Tô varrendo aí. Cala a boca. Tô varrendo aí. Sai daí, mano. Tô varrendo o pé do cara. Ah. Ah, Deixou não, ele bravo. Mano, nossa! Oi, oi. Nossa, oh, nossa Ó, galera, ó, oh, não pode nem trabalhar, ó oh. Eu vou nascer, galera Eu trouxe aqui o Hot Dogs Legion. Oh, Porra, é maneiro, hein, mano Ô, oh, jogo da hora Você recruta os outros aí Monta uma, uma equipe aí, ó oh. aí, peraí, aí, ó Ó, mano, não pode nem trabalhar ó oh, não pode nem ser honesto aqui, véi Aí, ó oh. Então, mano, galera Até outro dia, valeu Até mais vou ficando por aqui também, espero que você tenha gostado do vídeo Me conta aí, mano, que cidade agressora, né, velho? Tipo, não tá bravo, o cara fala oi, pede moeda, é soco, é porrada, é isso, sai fora, é isso e é aquilo Eu ainda não tinha visto sobre hot dogs não, mano Gostei do jogo, o gráfico tá muito bonito, hein, cara, de verdade Mas é isso, tamo junto, muito obrigado aí, quem chegou, quem comentou, quem respeitou, quem deu like Tamo junto, valeu, mano Se um dia chegar no Games Edu aí, Games Edu, é nóis, mano, valeu